Ouvíamos como ouvidos, apreciando o valor inerente à tese, vasta bastante para servir a quanto a se vissem em incursos em penalidades idênticas. Guardávamos, todavia, silêncio, enquanto digno educador, cujo fraseado mais se amigava à proporção que se empolgava na preleção formosa, continuava após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar operou-se natural e suavemente, sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e bem sono. Médicos e enfermeiros confessaram-se atônidos. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva e derramava abundantes lágrimas. Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração do que se passara com seu espírito durante aqueles seis dias de sono magnético, não se recordava, de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade, que não poderia definir. Após alguns dias de ansiosa expectação, deliberara transportar-se para Lisboa à procura de sua irmã, Arinda, a quem sabia servindo num hotel de boa reputação. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem. Não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado, cheio de máculas e sua infeliz reputação... Inibiam-na de colocar-se em casas honestas como criada de servir. Todavia, em torno dos desgraçados existem sempre anjos tutelares, prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Em torno de Margaridinha... A intervenção do céu fez-se representar para os recursos necessários ao transporte por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, dela arrancaram a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas, sofredoras e, por isso mesmo, podendo melhor interpretar as desditas alheias, as boas criaturas cotizaram-se, exigiram a ajuda dos maridos e parentes, e, no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para transportar-se à capital do reino. Arinda acolheu a irmã. Perdoou-lhe os passados desvarios, compreendendo finalmente que, em tão lamentável drama, Houvera mais ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber, nos acontecimentos acerca da maninha caçula, os antecedentes espirituais que acabei de revelar. empregou a no hotel ao pé de si, procurando habilitá-la nos mistérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se esperava. É que, neste hotel, hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita terra natal e excursiona pela capital, a qual só agora tem a ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, Serve-a com atenções e bondade. Há simpatias de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil em companhia da família, como criada de servir. Arinda interveio, compreendendo as vantagens daí consequentes. Margaridinha concordou prazenteira. E, dentro de alguns dias, será encerrada a página negra de sua existência para recomeçar experiências novas, com novos ensejos de progresso e realizações. Entreolhamos-nos, ansiosos, como num singular desabafo, detendo-nos compungidamente a fitar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com a tremenda responsabilidade perante a lei divina de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. O ex-comerciante de vinhos, porém, conservava-se de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do silêncio augusto que sucedera a comovedora exposição, uma voz compassiva, a revelar carinhosas entonações, interrogou sinceramente interessada. E Albino, irmão Santarém, de certo o céu concedeu-lhe também alguma dádiva? Era Belarmino, cuja alma bondosa convertida para emenda, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentre os do nosso grupo. — Albino — disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. — Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã. O insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento. Tal como foi feito à irmã, Doutrinámo-lo em nosso campo de repouso e facilmente aceitando nossas admoestações, depressa resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justa a punição, pois que realmente é rara no seio da sociedade. Dedicou-se a leituras e estudos educativos, guiado muito de perto por uma alma de escola em quem depositamos muita confiança e presentemente encarnada na terra, nosso agente fiel e porta-voz sincero isto é, um médium, um iniciado cristão da Terceira Revelação, por nome Fernando. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete a respeito do que deveria fazer a fim de auxiliar-nos o jovem em apreço, transportado que fora para aquele local o seu espírito operoso, durante sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto que é da terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção. Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do evangelho do reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma era nova que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o um manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente... Confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral-religiosa sob as inspirações da terceira revelação, tal como lhe o havíamos recomendado, o que nos evitou grandes trabalhos com o jovem encarcerado. Na solidão do próprio cárcere, assim, bem cedo Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois, graças aos piedosos esforços do servo do Senhor... E a boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível a este falarmos, tomando-lhe da mão e ditando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento, por meio da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro. Porém, não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de sua majestade, a rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado, a quem a inexperiência e seduções baléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando-o útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, no nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que receberamos de mais alto, seria indispensável a prova do cárcere a alongar-se ainda por três anos. Coadjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós outros, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. Perdão, respeitável padre Santarém, preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, deixando Portugal. Pobre Albino, a África, inóspita e inclemente. Atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia. Não, meu jovem amigo, Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria demasiadas facilidades, que poderiam afastá-lo da unção na qual se vem conservando, desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrastá-lo-ia, possivelmente, a desvios prejudiciais, quando... Ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações, como as que se lhe deparariam no seio daquele generoso país. A África inclemente se lhe é mais propícia aos interesses espirituais. a mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar, a bem dos próprios destinos imortais. Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra qualquer localidade africana. Considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente e sugestivo do conselheiro do isolamento necessariamente influiriam no coração aflito daquele pai suicida, Fornecendo-lhe ao mesmo tempo lembranças torturantes e esperanças reanimadoras, felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito das suas rogativas de prece, louvando ainda com júbilo a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré, cuja intervenção remediara situações supostas definitivas. E concluí com uma interrogação, cuja resposta tão interessante me pareceu e não me furtarei o desejo de ajuntá-la a estas notas, finalizando o capítulo. Indaguei de Jerônimo, abraçava-o fraternalmente, enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras o viver, não te sentirás, porventura, mais sereno a fim de cuidares do futuro que, segundo depreendo, bastante prejudicado já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes em que te trazia a recordação dos filhos queridos? Não exulta sabendo o herdeiro do teu nome prestes a poder servir honradamente a sua cidade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa que é como a bênção do todo Poderoso glorificando-lhe o futuro? Não sorrirás, resignado, sabendo tua loira margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem, a quem suplicaste, para encaminhá-la à reabilitação e morredoura? Sim, Jerônimo, estará jubiloso. Todos nos congratulamos contigo, meu amigo, só então levantou o semblante entristecido enquanto respondeu com entonações lacrimosas, Sim, amigo Camilo. Tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos, por meio da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão que me internece o seio. A não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, Venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos. Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize, ó oh Camilo pois aprendi com meus dedicados mestres desta casa acolhedora que o Espírito vive sobre a terra sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia na terra com outra forma humana que me seja concedida. Se, como hoje ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, baixando progressivamente para Deus, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes, criando, reencarnado na terra, orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, Lares cristãos onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Sim, reconfortado, agradecido, esperançado, eu estou, mas jubiloso ainda não, porquanto uma avalanche incômoda de dívidas a solver, abrasa minha consciência, Requeimando-a com os fogos impiedosos de mil razões para os remorsos Oh, eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda nefanda A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora Foram algozes que a perseguiram e venceram encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às pelejas diárias contra a diversidade. Pois é infeliz que no lar paterno for educadas brutas, por mim, que amava tanto, habituada fora a conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Se eu, o varão, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando-a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a na desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão, que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação? Se eu, o chefe natural, que perante os homens com o matrimônio e perante Deus com a paternidade, comprometer a me a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade abandonei-a ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio, quem mais se obrigaria ao dever que era meu? Que poderia fazer a pobre Zumira, se eu, pior que ela, cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis? Oh, para que Zulmira vencesse a frente da desgraça, defendendo e honrando quatro filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado a luz de princípios elevados sob orientação de adiantada compreensão cristã, como tantas vezes asseverou o irmão Santarém, vendo-me sofredor e inconformado com o seu procedimento. Pobre Zulmira, porém, que, como eu, ignorava até mesmo se, com efeito, era criação divina. Não obstante a afetação religiosa exigida pela sociedade herética e hipócrita em que vivíamos. A oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão à nova concessão de um corpo terreno. E rendo, graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem, absolutamente, nada fez para merecer tanta misericórdia. Podeis prestar-nos alguns informes quanto às condições em que se verificarão as experiências novas do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Inquiri, atraído pela sucessão dos ensinamentos que de todos aqueles fatos se depreendiam. Será raciocínio simples, meu amigo ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando, na sociedade terrena, praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos, necessariamente, meu pupilo em apreço novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como a terra considera a falência de uma firma comercial. Com a pobreza, com o descrédito, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se achar possuído, e os valores morais que a amarga experiência de alentúmulo levou-o a adquirir. Para que assim seja, a ruína deverá positivar-se, no entanto, a despeito dos seus esforços por evitá-la e apesar da sua probidade, mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas, depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiara, com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio, como para seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselha-lo-á as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com os seus próprios sentimentos, pois ele possui o livre-arbítrio. As pelejas da expiação, no entanto, os testemunhos amaros, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio, sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material, que então possuirá. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial, que poderá afetar o aparelho visual, assinare seu futuro estado de reencarnado. Porquanto, preferiu ele matar-se dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. E sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é a organização viva e semi-material, também se ressentirá forçosamente com a bruteza de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Despedimos-nos do Irmão Santarém, com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Abraçamos Jerônimo e saímos, penalizados com a gravidade da situação que o premia, pois, apesar de tudo quanto acabáramos de saber, o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir, dentro da medida das próprias capacidades e sob vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente, arrastando-os a possibilidades desastrosas. Deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, advertiu o velho doutor Canalejas, pois, dentro de alguns dias mais, devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Pequeno veículo esperava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiza. Saíamos para o extenso campo marchetado de Azucenas. Indefinível amargura cruciava nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cômpares ao exclamar. Adeus, pobre Jerônimo! Não sei se nos veremos ainda antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se a merce do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espinhos e decepções. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém, ilustrava os teus problemas com o seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que, caridosamente, ele desejava divertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.